Quem dera eu pudesse ser como antes Quem dera eu voltasse ao primeiro amor Orar como eu orava, sentir o seu amor Show. Torna dai a dar-me alegria da tua salvação Faz lembrar dos momentos de oração E das lágrimas Envolver a ti o tempo que eu não te dediquei, e agora no caminho eu prostrei, torna a alegria da tua salvação. Eu sempre te buscava nas madrugadas, mas eu deixei tudo tornar-se tão comum. A voz. Alegria da tua salvação faz lembrar dos momentos de oração e das lágrimas que um dia eu derramei, devolver. Ora no caminho eu prostrei, torna a me a alegria da tua salvação. Vaso de alabastro Quero quebrar Voltar a enxugar Teus santos pés A comunhão de outrora Voltar a desfrutar Novamente o céu para mim não te dediquei e agora no caminho eu prostrei tornada alegria da tua salvação